Oi, Jona. Só esperar aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem, Jona? Oi, gente, bem-vindos! Vamos esperar o Alassane entrar. Falar desse tema novo. Ai, que bom! Ótimo. Tema novo na veterinária, né? Oi, Ed! Aqui. Oi. Quanto tempo! Uau! Oi, Mari! Yeee! Yeah. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo! Ah, então tá! Estou vendo sua live antes das Às... seis. Você viu, uh, você viu a live antes? Peguei meia horinha dela, aham. Huh? Tá é legal. É legal porque eu já vou entrar até com esse tema junto pra, pra gente falar um pouco dos animais, claro. das nossas próprias dores, né? a Respeito que os animais trazem isso. Com certeza, claro. É. Então, Oi. hoje... Hoje Já vou dar, dar boas-vindas a todo mundo, muito bem-vindos a essa live extremamente especial no dia 9 do 9, né? Dizem que portais se abrem né, em datas iguais <risos> e hoje é o dia do veterinário, né? Então, primeiramente, feliz dia do veterinário para você que é veterinário, para mim que sou veterinária e que a gente vem cuidando aí da saúde dos animais. E a gente vai falar um papo um pouquinho diferente hoje. E eu convidei nada mais, nada menos que senhor Sr. Wallace. e como pode melhorar, né? Porque o Wallace foi, é um dos pioneiros aí, falar de saúde física quântica. E, e quando ele postou o um vídeo... Foi, foi essa semana? Foi semana passada? semana passada, foi semana passada. É, a respeito do Von Ronaldo Gatinho... E aí, como eu já venho trabalhando através da, da física quântica com os animais, com os donos Falei com ele, ele se interessou Chamei ele para estar aqui com a gente hoje E aí vai ter esse papo quântico dos animais E principalmente nós Legal, Eric. é um prazer estar aqui com você E a alegria estar aqui pulando aqui. Ah, os meus também <risos> estão aqui né? Ele ele tá traquinando ali, com, tirando onda com a, com a Serena. Aham, uhum. é show. aí, é aí vamos, vamos bater um papo aí sobre esse, esse reino animal, reconexão com a natureza, uma coisa que eu tenho no meu trabalho, tenho, tenho buscado constantemente, né? Essa de volta para casa, né? Voltar para casa, né? Pra... E aí os animais são, são representantes, né? E tem toda essa, essa inteligência intuitiva, né? Uhum. A convivência com os animais é sempre muito, muito saudável para a gente, né? Exatamente. É, vou até contar um pouquinho da minha história aqui, né? Porque eu vim de uma medicina extremamente tradicional, extremamente racional. Quem, quem, acho que quem me vê hoje, e que foi meu cliente no passado, porque eu me mudei de cidade, deve pensar, oh, meu Deus, o que, que, que aconteceu com ela, né? Que antes eu a gente sai da faculdade bem duro, bem rígido, e... E foi através do, do, da clínica, quando, eu no meu, no meu consultório mesmo, e quando morava em Curitiba ainda, é, sendo essa veterinária bem durona, de não pode nada, tratando só um ser, o ser animal como, como se fosse um objeto, só que eles são muito mais, né? E dentro da própria clínica tradicional, comecei a sentir aquele vazio interno, e foi quando eu me conectei com o reiki que eu vi que tinha algo muito mais. E junto dessa, da energia, né, que somos nós, da energia que são os animais. E eu comecei a levar essa energia para dentro do consultório. E através das minhas próprias experiências, é, quando, quando, quando entrei nas minhas próprias dores, eu comecei a estudar um pouquinho mais profundo da física quântica, que foi assim total significativo e principalmente hoje com o meu trabalho né e então comecei a reparar que nós tínhamos uma vibração os animais também uma vibração e o porquê dos animais que todo mundo dizia da dessa dessa deles serem catalisadores né dentro de casa e aí eu comecei um estudo próprio e fui entre vários outros estudos junto e aonde é eu faço essa conexão de descobrir a cura do seu pet através da sua transformação né e, e na sua Live anterior eu vi que você falou é, bastante da culpa e os nossos as, as nossas é, principais medos e monstros internos né e, e que a gente acaba trazendo isso para dentro de casa, para cima dos animais, onde eles acabam ficando doentes, né? Através da gente, por energia e frequência. É, sem, sem dúvida, né? Eu tenho, tenho uma, um... O um, é, um conhecimento também das constelações sistêmicas, né? Também me levaram a compreender, né? É que normalmente quando você tem crianças, crianças e animais doentes em casa... Uh, Primeira coisa a ser feita é cuidar do, dos pais, Exato. <risos> dos donos, dos animais, né? Porque é exatamente isso à medida que a gente vai percebendo, né? Porque todos nós percebemos quando a gente não tá bem, nós o campo nosso, nossa energia não flui, né? Se você também tá com uma pessoa que tá baixa astral, que tá depressiva, tá muito vitimizada, você é só conversar com aquela pessoa lhe tira energia, né? Então, todos. É nós intuitivamente, nós percebemos essa questão do campo. Né? Porque o campo é uma região, né? quando a gente estuda física, o campo é uma região que está ela, ela sofrendo interferência né? e que é capaz de produzir movimentos de forças. Né? E aí são muitas forças que existem no universo, forças gravitacionais. Se eu solto um objeto, né? Se eu solto um objeto tem uma força, tem um campo, né? ele cai porque tem um campo de energia aqui que né, imprime né, uma força, já que, se bem que o Einstein trouxe a ideia de que há uma, uma, o, o espaço se deforma né, em regiões onde tem massas muito densas, né, então, de forma que nós temos também esse campo né, produzido né, pelo, pelo nosso corpo-mente, corpo, corpo -mente, né, que é exatamente o eletromagnetismo dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos e hoje os cientistas já conseguiram mensurar o campo eletromagnético do coração que é muito poderoso, é um campo magnético muito poderoso, 5 mil vezes maior do que o campo magnético do cérebro e o campo elétrico do coração é 100 vezes maior do que o campo elétrico é, do cérebro, né? Então nós, né, quando nós estamos na verdade no ambiente né o nosso corpo ele ele se expande além de nós em torno de 3 metros pelo menos, né? Desse, de energia ali flutuante, né? Então, naturalmente, que quando nós... É, hoje eu estava na live falando sobre essa questão da culpa, então a culpa é um vórtice atrativo para aquilo que você tem culpa, né? Então a pessoa que ela está... É quem já passou por culpa, eu já passei como ser humano, já passei por situações né? de culpa, e, e percebeu o quanto aquelas situações que eu sentia culpa, como eu canalizava aquilo. É como se a pessoa... Tava, tava sabendo né? porque na verdade é isso a pessoa sabe as pessoas a gente não se comunica só através da palavra né? na verdade a comunicação eletromagnética ela está acontecendo o tempo todo então é, no momento que nós estamos ali gerando expectativa em relação a uma pessoa ou seja ou né você tá mandando esse recado para a pessoa né? então é como se você provocasse ela naquela resposta Entendeu? então é isso que acontece a culpa é uma resposta da pessoa é, a sua a sua vibração a sua intencionalidade então é, a mesma coisa acontece quando nós não estamos bem e você tem filhos tem animais então esse campo ele ele ele né, você cria essa avaria né eletromagnética né, ou seja a nossa desarmonia interna ela se ela se projeta né e aí as situações externas é como se fossem sinalizadores das nossas desarmonias, né? Então, à medida que a gente vai enveredando por esse campo do autoconhecimento e percebendo como é que é a linguagem do universo, a gente vê um animal doente e a gente vai dizer, pô, peraí, eu, eu não devo estar bem, né? Ou seja, não é, olha, não é simplesmente pegar o veterinário bem alopata, né? como você já foi, né? E a formação uhum. é toda... Aí vai lá e olha, meu cachorro o cachorro está aqui, com um diarreia, dia regra, sei o quê. E resolve aí o problema, né? E você não, não tá conectado com aquilo, né? Até o um ambiente, né? Então, a mesma coisa com as crianças. Eu já tive casos, assim, de, de mães que me procuraram, com filhos, com problemas. Eu digo, olha, olha para você, né? Olha para Olha, o que é que tá pegando mais aí? Não, ansiedade. Então, trabalha essa ansiedade, né? A criança com problema de pele, não sei o quê, E a pessoa trabalha lá a ansiedade e a criança melhora, entendeu? Então, uhum. Isso aqui nós precisamos é todo esse conhecimento está mostrando o quanto nós é, realmente somos somos energia, somos vibração e estamos impactando o mundo em torno de nós, né? E aí qualquer desarmonia que está acontecendo é, digamos assim, recorrentemente em torno de nós, aquilo ali normalmente nós temos, estamos envolvidos naquele processo, né? Porque se é uma coisa esporádica aconteceu aqui, amanhã não tem mais, uma coisa pode ser que seja uma coisa ali passageira, né? E, e nós também podemos emitir um padrão e a gente mesmo pode sair do padrão, né? Então, pode, você pode entrar e você pode entrar. Isso aqui está me fazendo mal. Eu vou sair desse padrão aqui. E aí... É, mas aí, se essa coisa se propaga, normalmente está associado a padrões internos, né? Que nós não estamos processando bem, né? uhum. é, como são as emoções que estão ativando essa, essa fogueira do, dos pensamentos, né? Esse de de desarmonia que afeta planta né? tem plantas muito sensíveis também que morrem né a ruda bem enquanto a ruda morre ela percebe é. As pessoas é. né? a Huda, que ruda que uma pessoa me visitou a ruda tem uma ruda linda mas ela morreu morreu assim que não, ela ela parece que ela disse olha ela ela pega parece que ela capta disse olha eu vou, vou proteger tudo aqui agora eu, eu me vou né estou me despedindo aqui a carga mas então assim é, isso é, é, a gente ter clareza dessas coisas nos leva para outra dimensão da relação com, com o mundo animal, com o mundo vegetal e é com nós mesmos, né, com as pessoas é é bem isso e quando você entrou no, no tema também de criança esqueci de falar que eu também sou psicanalista integrativa, né? então eu justamente eu faço essa a abordagem dos Papais e mamães de pet, se assim dizer, né, que tem muita gente que é contra esse termo, mas enfim, né, cada um o suposto ponto de vista. E os próprios pais, é, essa transferência que acontece para os animais, eu comecei a estudar exatamente isso, porque eu parei, eu queria, eu queria fazer testes científicos, por eu ter vindo de uma medicina bem tradicional, eu, opa, peraí, né, vamos ver o que está acontecendo aqui nessa transferência. E foi através da tabela, né, tabela de Hawkins, que eu vi essa, essa as nossas, a nossa emoção, ela, ela é um eterno sobe desce, sobe desce, sobe desce. E quando eu comecei pelas minhas experiências próprias, olhar isso através da natureza dos animais, e a minha experiência com o meu próprio cachorro, eu reparei que o animal, o gato, o cachorro, eles têm tudo uma frequência extremamente mais elevada que nós, de seres humanos, então, quando eu comecei a reparar isso, eu fiz assim, uau! Né? E a gente coloca os animais, às vezes, como menos, só que eles não têm um ponto de vista, eles não têm um julgamento, eles não, não trazem trauma e drama. E quem traz isso somos nós. E através dessa, dessa, dessa ligação que acontece, tanto o pai com filhos e nós com os pets, acontece essa, essa transferência da nossa psique emoção de estar com uma frequência lá em culpa medo é, raiva e o animal ou as crianças mesmo com um nível de energia extremamente elevado né até você fez você começou a estudar através do é, trabalho do Ron ronaldo do gato Não, porque que os animais eles trazem uma alegria um amor é, é só reparar quando a gente o que que eles estão transmitindo a gente vai no banheiro, saiu do banheiro, o cachorro tá lá já sorrindo pra gente. Né? Então, eu comecei, por que que eles estão assim? Então, quando eu peguei a tabela né, de raucos, comecei a ver através da rastesia da que essa, essa vibração dos animais é extremamente elevado. Então, não é... Os animais não são o, o coitadinho, como colocam, né? E, e assim... É, e é muito engraçado que quando se fala até de, de comunicação entre espécies com o animal, a energia é a primeira forma de comunicação, que é a forma que os animais se comunicam. E, e eles sabem aonde eles estão, aonde eles estão inseridos, né? Então, quando começa, a, eu trago bastante nos meus atendimentos é, as leis universais, né? As leis universais, é, a correlação da psique doenças onde através da, da doença do animal, da linguagem, da, da, do comportamento do animal, eu trago pro, pro proprietário o que está tá acontecendo na psiquemoção, né? Então, quando, quando eu via é, tudo, tudo isso resumindo juntos, eu come... e tudo batendo, eu falei, uau, isso que é uma parada extremamente sensacional que o mundo precisa ver, porque é uma coisa nova, né? A gente vem do... De uma medicina extremamente ocidental, racional, cartesiana, e... só que é muito mais. E aí quando você começa a ver que, que o animal não tem um julgamento, ele só diz sim. Até quando a, gente, quando a gente coloca e impõe, isso é bem também óbvio da física quântica, né? Então aquilo que a gente coloca no como um, como um, que eu foco, aquilo ali se colapsa, né? Se eu tiver errado, assim, por favor, me corrija. Que eu sou estudante ainda, né, da física quântica. Então, quando a gente coloca esse ponto de vista dentro de dentro uma relação é, de, de nós, tutores, com os animais, eles captam aquilo e dizem sim. Isso é muito engraçado, porque eles não têm julgamento. Então, eles vivem, primeiro, no momento presente, que eu sempre falo, né, quase todas quase as pessoas falam pra gente viver o momento presente. Os animais, eles sempre estão ali presentes presentes. Então, acho que quem já teve um, um cachorro, é, brigou e passou cinco minutos, ele já tava lá sorrindo, né? Porque eles não têm esse julgamento, a vibração é extremamente elevada. E é uma coisa extremamente incrível e novo, novo assim, porque dentro da, da medicina tradicional, quando eu trabalhava, eu sentia falta de água, falava, não é possível. E eu sempre indo atrás da, da cura, eu queria a cura, cura, cura, a cura. A cura. E foi que daí eu comecei a descobrir chakras, estudar tudo isso mais, essa correlação com os seres humanos e, e a física quântica trazendo, totalmente explicando esse universo, né? E, e principalmente também a minha própria transformação através do meu cachorro Que, né, que a gente costuma apontar um defeito nos outros, isso né, tanto do... até da própria psicanálise e psicologia quando a gente aponta o dedo, tem até o dedinho, né? Quando você aponta o dedo pra alguém, tem três maiores pra dentro de você. E foi através até disso que eu própria me transformei através do meu, do meu cachorro, né? Então, aquilo que eu apontava pra ele, na verdade, tava dentro de mim. <risos> e tudo isso eu trago de uma forma, assim... É incrível a transformação que as pessoas têm. Porque não é o cachorro que é coitadinho que tá doente. Eles estão aqui pra ensinar a gente, vice-versa, né? Então, é meio a meio aqui. Só que eles, como não têm julgamento e, e essa energia deles é extremamente elevada, eles ficam doentes para nos ensinar também. Okay. Legal. Muito bom isso aí. Né? é Realmente, uhum. eu, eu, é, eu já com os animais há algum tempo, né? e, e os gatos, eles têm essa particularidade de... de, de, de... Está em sintonia né com a energia, né? Eu comentei com você, Muito. Né, um gato que ele... É, eu me deitava no sofá, né? Se eu tivesse com a energia meio baixa, preocupado, alguma coisa assim. Mas ele vinha, ele ele, ele deitava em cima de mim, assim, algum chakra específico. Uhum. tava aquele motorzinho. E aí, intuitivamente, eu sabia que ele estava trabalhando ali, né? Uhum. Então, muito... Muito rica, né? E você, você trouxe aí como, como, como o animal, ele tá... Ele tá é, o nível de resiliência dele é, é estupenda, né? Uhum. Então, o tempo todo ali disponível, né? Então, é muito... O reino animal é... é, é como eu, eu venho estudando muito a, a, a inteligência da floresta, né? Então, isso tem sido para mim uma coisa, assim, apaixonante. É, uhum. Como eu... Eu venho já há bastante tempo, né, depois de eu ter passado muito muitos perrengues com problema de saúde e ter passado uma boa parte da minha vida dependendo de medicamentos, eu hoje me consegui me libertar completamente dos medicamentos químicos, né? E assim, uma das coisas que eu que eu faço, né, porque hoje eu não tenho nem plano de saúde, né? Eu chamo mais plano de doença. Então, o meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida. <risos> É. Não é? Totalmente Bem, Você vai no, no, no plano de saúde A pessoa está preparada para orientar você a se prevenir da doença Ela está preparada para você ó, a, a ajudar a rastrear o que, é que você está sentindo Então, eu simplesmente, não, não, não, para mim, não, pra, deixou de fazer sentido ir para um profissional Que sabia menos do que eu, assim, de saúde né? é. Doença... É. Sabe, às vezes, menos do que uma pessoa lá que nem sabe de nada, assim, que foi para a universidade. Porque toda a lógica, é, eu costumo dizer que a profissão médica, né? E os profissionais de saúde, eles foram instrumentalizados em cima de um sistema, né? Profissões nobres que levam, exatamente, convida você a conhecer o ser humano, né? É, como eu já viajei muito, né? E tive contato com alguns sistemas. Ontem mesmo eu estava... Fiz uma publicação de uma uma viagem que eu fiz... Segunda viagem que eu fiz para a Índia, né? Então, fez fiz um trabalho com um dos mestres da medicina ayurvédica. E a medicina ayurvédica é o sistema médico mais antigo do mundo. É. Não trabalha com nenhum tipo de medicamento químico, nenhum. É só ervas, né? Uhum. Mas, e aí trabalha com massagens, com óleos, astrologia. Né? Uma, uma, consulta, uma consulta ayurvédica é feita com astrologia. Também conheci, em 2010, eu tive na Índia pela primeira vez, em Dara lá onde o Dalai Lama mora, né? Eu fiz um curso de psicologia é, dentro da abordagem budista. E eu eu fiquei muito encantado ali é, com, é, com, a, com a outra com a outra medicina, que é a medicina tibetana. Eu não conhecia a medicina tibetana. E é assim, é de uma riqueza absurda. Eles são exímios acupunturistas, né? Uhum. Eles trabalham também como... Aí o vejo a leitura de pulso. É? sim uhum. é, e eu me lembro que eu levei ali um grupo de pessoas que estavam no nosso grupo a gente fazer uma consulta para ver é impressionante, ele, ele pegava no seu pulso, ele falava da vida da pessoa toda, assim, né, e uma das coisas que me chamaram a atenção, que eu teve um médico que eu conversei muito com ele, assim, porque é muito interessado tal, ele me contando eu comprei alguns livros também então, é, a, a medicina tibetana ela vai surgir da observação do homem da natureza é. dos... Mas que estão doentes e que vão na natureza comer alguma planta e melhoram. Então eles começaram a observar isso. É, o, o, o, o cachorro está com diarreia, não sei o que, e vai. Ele mesmo vai lá. Né, e se eu vejo meus gatos aqui, de enquanto, come algumas plantas a eu fico só observando né, o que é que eles estão lá. É, é ele... até importante falar, porque às vezes a gente não entende Por que o cachorro come lixo. Mas na verdade, ele come lixo, come alguma determinada coisa, porque ele não está na natureza. Uhum. Pra saber, às vezes ele precisa de alguma coisa, né? E Só que ele não tá na natureza e não tem aquilo, ele vai lá e mexe no lixo da forma como ele como ele consegue. Só pra, pra gente. A gente costuma brigar, né? Mas é porque a gente não se imagina comendo lixo, mas é um, é um dos motivos é desse é. saber dos animais. É, é incrível, é, é meio assustador, mas. E aí, né? Continua. É. Precisava é. desse asco. É. É, né? Então aquilo me chamou me chamou muita atenção, né, e, e naquela naquela ocasião é, foi interessante, porque eu, eu tive uma experiência de, de, de ter, estava a... muito frio, né, Tava muito frio, era um momento que eu tava passando também por muitas transições na minha vida, e eu tive uma unia lá na, em Daransala, né, é, e tem um médico no meu grupo, né? E ele, ele, ele me de e disse, senhor, você, deve, você está com pneumonia, né? Tive febre alta tal. E ali eu disse, ah, bom, então eu vou fazer minhas experiências aqui, né? Então, o que, é que acontece? Eu fui eu fui me atender com o um médico tibetano, né? depois fui para um médico ayurvédico, né? É, e aí, é, fiz umas massagens lá também com... com, com é, com os massagistas tibetanos A mulher tem uma, uma, um potencial de cura Quando ela botou a mão nas minhas costas Estava abaixo de zero o clima Quando ela botou a mão nas minhas costas Parecia fogo, assim, uma coisa impressionante E em três, dias, em três dias Eu não tomei nenhum medicamento químico Nem eu estava curado. Uhum. Três dias, o médico disse depois é, como é que aconteceu isso? Aconteceu, né? Entendeu? Porque exatamente isso Dessa dessa busca Eu estava passando por um, por um processo Nesse processo, nessa, na minha história, eu já passei por algumas situações, né? Que me levaram exatamente a, a testar o, o, esse, os, os sistemas naturais de saúde e me testar também como indivíduo, né? É. Ou seja, uhum. ódio, eu disse, o que é que eu tô precisando aprender com isso? O que é que, essa, o que, é que esse sintoma tá me trazendo, entendeu? Então, assim... A grande questão é isso, né? Eu acho que nós estamos num momento nós podemos trazer... Porque é muito sofrimento, né? Quando, quando eu vejo a quantidade de pessoas doentes, sofrendo essa quantidade de farmácia, de hospitais. Aqui em Recife, é o terceiro polo médico do Brasil. As pessoas ficam orgulhosas, às vezes. E, olha, eu queria ser o último, né? Porque tá, tá. o terceiro significa que tem muita gente doente, né? Muita, muita farmácia. Então, assim, é, e levar para as pessoas essa possibilidade, né? Que é exatamente esse resgate com a nossa natureza, né? Com a natureza e, e, e, e com essa perspectiva, quando você olha o, o, o poder dos óleos essenciais, o espectro de cura que tem os óleos essenciais, que é a sabedoria da floresta, né? Então, que tá uhum. Pode se conectar a isso dos próprios alimentos, quando você usa, você olha os alimentos ali, são farmácias que tem dentro de cada alimento, né? Então, Sim. volta para essa, para esse contexto é um é um contexto de é, é realmente voltar para voltar para nossas origens né? e é. trazer para as pessoas que elas de uma maneira mais saudável e olhar para os animais como aliados nesse processo né são aliados sim completamente nos trazem alegria nos traz companhia e nos trazem também sinais que muitas vezes são muito reveladores e importantes né exatamente eu até eu até falo assim que no, no meu trabalho né que... Muita abordagem aí, diferente. Mas eu falo que o, o, o animal ele só é um coadjuvante, né? Que o autor principal de, de tudo que acontece é a pessoa. E você falou aí de medicinas ancestrais. Eu sou apaixonada pelas medicinas ancestrais. É, é, é de um poder muito... Que nem você falou, é, são coisas assim que a gente, às vezes, o é, ocidente, assim, é, é tão... Né? Não é à toa tantas farmácias, mas é porque a gente se esqueceu de, de algo, e até o próprio yoga, né, eu me formei em, em yoga na Índia, junto com medicina ayurvédica, e a, o yoga mesmo, ele vem, vem, historicamente, né, diz que o Shiva observava a natureza. Então, foi através da, da observação da natureza que veio todas as posições e... E porque a gente ainda acha que, que a natureza é, é, é menos, né? O cachorro. Ó, tá... Olha quem tá vendo aqui. ó, <risos> olá, ó. E aí, Esse aqui é o Ônix, minha pedra preta. <risos> Quis aparecer. É, essa galerinha aqui, ó, eles são. Só... E vieram tudo pra ajudar a gente na nossa Ui. evolução ser humano, a gente se reconectar, né? Eles não estão aqui à toa. E, e engraçado que tem estudos do, do, dos gatos, tem muito estudo falando até da, da pineal dos gatos, que é uma pineal, assim, incrivelmente, de, de tantos cristais que tem dentro, que é um absurdo, de, tanto, de tanta conexão. Eu falo que o, o gato, ele é tão conectado com o momento presente, com cada célula do corpo dele, que o rabo dele é um, é um outro ser, né? <risos> É. Ele é o um, um rabo do gato, é um outro ser para mim. Eu falo gente, o animal ele, ele o gato é uma, um, um ser extremamente no presente. E eu fico o, o cachorro já ele, ele é presente, mas ele é presente muito com a gente, né? É aquela, aquela conexão do proprietário, né? Eu, é, o meu tá aqui embaixo. Então essa conexão que acontece do cachorro com o dono é assim. Né? Tipo, você é minha Deus, digamos, ele me olha como se fosse a Deus Aí os gatos, eles já são assim, ó Tô conectado com tudo, tudo, é. tudo, tudo É total é, é, ele, é, ele, tá, ele tá ligado, né? Aham uhum. <risos> Não é tô aquele veio, o meu antes aqui, minha pedra preta <risos> Veio pra aqui dar um oi, né? Porque ele já percebeu tudo e veio pra cá e você falou da e... pineal dos gatos, então o gato tem Pneal, é? É só... sim, tem, tem, tem, tem o livro, tem o livro da Cristina Cairo, né? Que eu falei a, a psicanálise que eu me formei foi pela escola da Cristina Cairo, né? E, uhum. e ela tem o livro O Poder do Gato na Cura das Doenças. E nesse livro, ela fala muito a respeito, né, de quando eles dão aquela fofadinha, assim, seja na gente, ou em algum lugar, eles estão simplesmente... É... Quando é na gente, eles, se... eles sentem que tem algum meridiano, alguma coisa bloqueada, eles vão com as patinhas lá para desbloquear. Né? E falam que justamente se um gato ficar muito deitado em cima da gente em um determinado ponto, você vai no médico que alguma coisa tá errada ali. Ele está sentindo, os gatos são incríveis. É, tem uma pessoa que me falou de um, um, um gato, que é, o um gato morava no, no hospital, né? É, uhum. Era chamado Oscar. E disse que quando o paciente, né, que, que o Oscar entrava no, no quarto dele, o paciente ia morrer. Ele é como se ele fosse ali, se despedir dele alguma coisa. Então, uma antecipação. Era impressionante isso. Passou a ser uhum. um re... Quando ele entrava ali, quando ele resolvia entrar, podia esperar, esperar que não demorava muito, a pessoa morria. Ele certamente se é. conectava né, com, com, com a frequência da pessoa, né? Eu ia com a o, o última vibração ali, sei lá qual era a informação que ele estava carregando, mas é uma coisa muito interessante isso. É. Essa conexão deles é demais e enfim ficou deitado aqui na mesa estou ligado aí eu até você tá transformando o Ron Ronaldo a alegria né numa música de meditação é, então isso aí é o que aconteceu né eu eu, eu li num livro do Larry Dossi, Doss, né que é um médico que eu admiro muito americano e ele é totalmente voltado, assim, tem muito conhecimento de física quântica e também de curas naturais. Então ele tem, entre um dos livros dele, é, é acho que é o poder de cura é, das coisas naturais, alguma coisa assim. E aí ele fala do Ronaldo gato, mas não tinha ainda pesquisa. Ele fala, a ciência ainda vai descobrir que uhum. o Ronaldo gato tem né, um potencial curativo, né? E foi quando eu estava eu tava, é, no meu quarto, né? Ele estava sentado na cama, estudando, né? E aí ele chega e senta no meu colo e liga o motorzinho, né? E uhum. aí... E... Ele está... Ele tá aprontando com a Serena, né? Ele tá. Serena é Serena porque ela é também. Né? ele muito danado, ele pula em cima dela e fica aquela... É... E aí eu resolvi gravar. Botei o celular juntinho dele, né? fiquei com ele ali um tempo, até ele entrou em, em alfa, dormiu, apagou, né? uhum. Quatro minutos mais ou menos. E aí eu resolvi olhar, fui no Google digo, Pô, mas, o que é que tem sobre o ronaldo do Gato? Foi quando eu descobri essa pesquisa recente, trazendo a frequência de 25 a 150 hertz, e uhum. que atua em insônia, em dores, tensões musculares, dores articulares, coração pressão alta, uma série de coisas, é, acho que também de osteoporose, enfim, né, é, e aí foi quando me veio essa essa ideia de fazer, aí eu, gra, eu já gravei quase uns 10 minutos dele, né, então tô com, é, a gente tá trabalhando para fazer uma, eu tô querendo botar uma trilha sonora e eu vou fazer uma meditação guiada na próxima semana, a gente tá começando a, a maratona, o novo salto quântico, na segunda-feira, uhum. E a minha ideia é fazer uma meditação, cada dia fazer uma meditação Então uma delas vai ser as pessoas que forem participar, né então são convidadas né? é, Então a gente vai ter pela primeira vez a meditação Porque eu descobri que tinha lá nos Estados Unidos, nessa matéria Tem uma pessoa que teve esse mesmo insight Então ela pegou entrevistou várias pessoas com ansiedade, não sei o que E aí botou fez a meditação, botou foi só uma trilha sonora No caso eu vou, eu vou dar comando de voz, né? Ela, ela pegou o ronado do gato, botou uma trilha sonora, e aí botou o fone de ouvido nas pessoas, ela ficava no ambiente e, de, e depois que terminava a meditação, o um gatinho aparecia para elas brincarem com o gatinho, né? E aí eles uhum. percebem mudanças significativas, né? Então eu vou eu eu eu vou, vou, vou fazer alguns experimentos com essa meditação, sabe? E aí vou começar agora na, na nessa maratona, eu vou trazer, né? a gente vai fazer uma prática, de uma das meditações vai ser... Ronaldo gato. Então, quem quiser fazer parte desse experimento... É então... Sensacional, né? Sim, eu estou numa expectativa muito boa, né? É a Laísca, da minha equipe, ela disse seu... porque eu mandei os vídeos né, pra minha equipe ela disse, olha, tá me dando uma sorte. bota o vídeo eu fico com vontade de relaxamento eu digo, pois é, né? Então, isso realmente, né? Então... É a ideia que a gente possa, com essas iniciativas, né, estimular as pessoas, porque a pessoa tem um gato em casa às vezes não percebe isso, né? Não percebe esse potencial. E você estava falando dos pássaros, né? o, o, o é, A frequência dos pássaros ainda é mais alta, né? E eu, eu falava exatamente essa coisa de como eu me sinto bem, na desde, desde de, de garoto, que eu ia para fazer fazenda meu pai, né? Então eu, eu, eu, eu já dormi algumas vezes no mato, assim, né? Então, assim, nossa, para mim é uma das coisas mais fantásticas dormir no mato. Então, acordar ali com os passarinhos, aquela coisa, aquela, né? aquela brisa, né? Aquele cantarolar, né? Você, é um negócio é. lá dentro de um outro, é um campo de energia, assim, simplesmente. Mágico e extraordinário. Então, recomendo muito às pessoas é, o, o trabalho que vem sendo feito no Japão vai se expandindo para a Europa também, que é o que eles chamam de banho de floresta. Então, quem uhum. puder tomar banho de floresta, né, se tiver alguém com câncer, com depressão, com ansiedade, vai para dentro do mato, acampa, vai acampar, vai tomar banho de cachoeira, banho de... Entendeu? Aumenta em 40% em um único dia dentro da floresta. É, o número de células natural killers elas alcançam, ah. e a atividade delas au aumenta ainda mais. né Então, assim, é uma coisa impressionante. É. E você fica é. um estado que aumenta a imunidade, né? Então, isso é fantástico. Então, eu acredito que, nessa perspectiva, as pessoas que estiverem é, se abrindo para uma nova proposta, os médicos, né? Eu tô fazendo, tem uma, tem uma médica que tá fazendo mentoria comigo, ah. ela, ela tem uma mas um ambiente, uma música, uma música curativa, frequência, né? aroma, tem tantas, tem cristais, né, dentro de frequências. Então, a pessoa chega ali, é, né? dá vontade até de ficar lá. É. Você pode criar um hospital, né? porque os hospitais são lugares mais insalubres, é um lugar que eu não recomendo as pessoas irem, né? É um lugar fácil de você adoecer, porque as pessoas são muito doentes, muito, muito desconectadas. É, a vibração de hospital é... Né? É pesado. Eu não é pesado. Vibração, né? Os aromas, as cores, até as paredes são as coisas, né? Então, você uhum. pode criar esse ambiente. A gente pode criar em casa também um ambiente, né? Hoje eu estava eu tava colhendo cúrcuma, né? Então, eu, eu, eu, eu uso sempre cúrcuma, terei umas raizinhas plantei. Então, fiz ter um, um bocado de cúrcuma em casa, né? Que é um anti-inflamatório extraordinário. Então, a uhum. gente pode vários recursos, assim, usar a nossa casa para aproximar mais esse contato, né? Esse é. fluxo natural, né? E, e também utilizar na culinária, na, os aromas. Então, todo dia que eu acordo aqui, eu tenho várias plantas aromáticas, então onde eu vou agora, a primeira coisa que eu faço é, é, é tomar um porre, né? De manjericão, de alecrim. Da... Uhum. De o alecrim, né? Eu amo o alecrim. Ah. <risos> e se a gente reparar também os animais, eles, come... eles vão nessas ervas, né? Igual você falou, eles às vezes, comem e às vezes eles só se esfregam mesmo. É incrível. Teve um dia até, eu moro em Búzios e teve um dia que eu trouxe umas pedras da, da, da praia, assim, pedir permissão né? Eu traço tudo como um ser com uma consciência, né? Então eu falei assim, alguém caiu comigo, aí brilhou uma pedra, eu falei, é essa daqui, então. <risos> e eu trouxe, mas foi tão engraçado que os gatinhos não paravam de se esfregar. Não paravam de se esfregar naquela pre... Na pedra, eu falei, uau, né? Será que a energia da, da, da pedra que veio do mar, ou, se... ou às vezes o próprio sal, né? Isso daí eu não tive a resposta, mas foi muito incrível de ver isso. É, porque a pedra tem uma vibração também, né? Tem? Ela... Uhum. Que ela, que ela tem ali, cada um tem uma, tem uma vibração Certamente ele, ele bateu uma ressonância ali que estava na sintonia deles É né? como se fosse uma música, né não está vendo, mas é como se fosse uma... Para um animal que tem muita sensibilidade assim, eletromagnética né? uhum. Ele está... Ele ele tem entrado na sintonia da página É... E quando a, gente, quando a gente fala até nisso, é incrível ah, como os animais eles são extremamente entregues às terapias né? alternativas. Eu vi até que comentaram ali algumas coisas do reiki, né? Eu, eu sou mestre em reiki, eu também ensino o reiki. E é incrível como os animais para essas terapias, estalo-terapia, eles se entregam de uma forma incrível. E eu até falo, assim, com as pessoas, às vezes, que querem estar é, tá fazendo o reiki ou qualquer outra terapia alternativa com os animais, é, porque tem o proprietário, né? Igual mãe, mãe, pai com filho, tem o proprietário. Então, sempre trazer... Eu, eu quando trato é, o animal ou junto com o proprietário, eu sempre tento induzir o proprietário também a, a uma, em estado meditativo para ele se acalmar, que às vezes ele chega né, em outro estado assim, e o animal se entrega completamente, completamente, é a coisa mais incrível. E até por falar em energia e frequência, como eles têm um padrão vibracional extremamente elevado, o tempo do reiki é muito mais rápido com eles. E, e até acho que comentaram, ah, ela, a minha, acho que foi até a Silvia a colocou alguma coisa, que a, a, a, se a gatinha, a cachorrinha, chega, recebe um pouco, mostra onde ela quer e vai embora. Porque pelos meus estudos, como animal não tem julgamento, não fica preso no passado, não tem nada... A vibração dele é muito mais elevada, então esse tempo de reiki, esse tempo de outra terapia, é, eu tenho outras terapias dentro do Axis conchas também, que eu faço, é extremamente mais simples, mais rápido, e o animal ele é extremamente entregue e responde muito, porque ele não tem julgamento se aquilo vai dar certo ou se não, ele simplesmente recebe. E é incrível. Mais uma vez, a gente tem que aprender os animais, com os animais a gente é receber. Né? que a gente está acostumado a doar, do aduá e se a gente recebesse mais as coisas sem tanto julgamento né é sem dúvida alguma é, que eu acho que é, nós estamos nesse nesse caminho de, de aprendizado né ou seja com, com a natureza estão tão voltando né essa conexão né? então eu uhum. acho muito legal você ter tido essa iniciativa ter, ter aceito esse chamado né é porque essa... chamado as universidades, elas estão muito muito desconectadas, assim, desse mundo é. né? do materialismo, do mecanicismo, né? E, assim, é... eu costumo dizer que, na verdade, a, a, a ciência, porque o, o verdadeiro cientista é uma pessoa que é, é educado para estar aberto para a investigação, né? Uhum. Então, a universidade é como se ela matou o potencial científico, científico das pessoas, porque, assim, você acredita nisso e, e tudo que é fora disso é pseudociência, entendeu? Uhum. Então, isso para pessoa, olha, vai lá e experimenta, vê, vê você com suas... né? Vê se isso faz sentido. Então, você encontra de, de pessoas completamente fechadas, né? Eu quando... teve uma época, quando eu resolvi me lançar nesse trabalho, então eu tive muitas pessoas que ficavam, mas olha, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado para as pessoas é, é, te respeitarem mais, e não sei o quê, e pê, pê, pê. então, ele foi tanta... E aí eu, eu comecei também, a, na época, eu, eu dei... É, alguns professores da universidade começaram a me convidar também, alguns fizeram... É, eu tinha um curso de final de semana, né, que era o Paradigma Quântico, um portal para a nova consciência, então começou a chamar... Como eu trazia muita base científica, terminou atraindo alguns, algumas pessoas Tem. da... Tem. E né alguns me chamaram, eu cheguei a dar aula... Em mestrado, assim, né? E, e, e aí eu cheguei a, né, a, me, a me, me movimentar nesse sentido de fazer uma entrevista para mestrado. Né? Então eu fui fazer uma entrevista. Um amigo meu era, era, era doutor da universidade e tal. Ele para dar aula lá no mestrado. E Não, Cara, você devia deve realmente estudar filosofia da ciência e tal. É, isso vai, vai agregar muito valor. Pra... Aí eu fui lá fazer uma entrevista com... Né, é um professor, né, PhD. Nossa, mas assim, era foi tanta resistência dele, ele quase, na verdade, nem me deixava falar, entendeu? Então ele, a, ele falava, só falava, só falava. E eu acho que ele já estava que eu estava onde eu queria mexer, né? Então foi tanta resistência que eu fiquei olhando assim, de caramba, esse negócio aqui vai me dar, isso vai me dar um trabalhão esse negócio aqui, né? Então, quem quem no final eu terminei é... Tendo uma orientação você conhece o lama Padmasambhun, que é um lama uhum. tibetano. Ele é físico quântico, uhum. amigos. Eu cheguei a fazer alguns retiros com ele na minha busca espiritual. É, visitei várias tradições espirituais, fiz várias né, no taoísmo, no budismo tibetano, né, enfim. É, e aí o, o, o lama foi exato, como ele era físico quântico, ele ensinou 25 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei, eu fiz um retiro com ele, uns quatro cinco dias, né? E aí eu disse, nome, eu quero conversar com você. Quero ter uma conversa. Porque eu estava exatamente nesse dilema, né? Nesse dilema, de, de dessa cobrança que eu deveria fazer um negócio. Mas eu não senti, o coração não, né? Aí eu uhum. conversei <risos> com ele, né? Eu ele disse, olha, olha é... se você estiver precisando de um título para a sua vida, se isso foi importante para você, isso faz sentido, mas... Mas tu tá querendo andar com, com liberdade, né, e o mundo, você não precisa. Né? A universidade é um meio muito antiquado hoje, né? muito antiquado, muito resistente. É. Falam Alan que é um grande físico, todo da Dalai Lama, é, é carta de... Lá na, é se contra... O cara diz, é a ciência, ele nem sabe o que é a pessoa. Nem entendem, né? É isso mundialmente com... é uma resistência Quando você é cientista eu ouço você você digo: tá bom você acredita nisso tem direito que que você tá falando mas eu vou investir eu vou ver se isso faz sentido então é essa é, é, a Não é, você, dizer, é. Não, você tá dentro da caixa até a caixa a caixa tá fora da caixa esse negócio e normalmente as grandes revoluções aconteceram assim Max Planck né que é digamos assim pai da física quântica quem começou é né, o, o a teoria dos quantas, né é dele ele era um uhum. físico conservador né uhum. é, E ele desespero e ele ele ele ele, ele olhou para aquela que propôs matemática era fora da caixa né que eram as linhas espectrais, os, os níveis de energias descontínuos. Né? Uhum. É? Mas ele chegou num determinado momento a dizer que... ...compreensão da realidade, né? normalmente com base na ciência, é, eles mudam, não é porque os cientistas... Não, não, é porque eles morrem. E os novos cientistas, mais abertos, se comprometem. Só um minutinho aqui, que agora que eu percebi que tá descarregando aqui meu. Eu achei que estava. Foi o. O alegria. O alegria passou. É. É, é os meus famílios o tempo todo também. <risos> arranca com tudo. Minha internet vive caindo, eu olho, ué, por que que caiu? Eles derrubaram, eu, que eu na internet. Derrubou, ele desligou o computador, agora bem que eu vi, estava descarregando. Eu consegui uhum. já. Então é isso, né? Ou seja, a gente criou um modelo é, que, que leva o medo às pessoas, né? Está tudo baseado no medo, no preconceito, é uma, é uma sensação é. rosa né? E a é mesma é. Vai ver isso dentro da, das religiões também então a gente precisa estar com o mundo muito desconectado, né? Você vê é. também as, as pessoas dentro das religiões muito preconceituosas muito com muita intolerância né Ou seja, achando que a verdade dela é a verdade absoluta, né? Eu tenho é. eu... muito o movimento do Dalai Lama, que ele está se movimentando no sentido de dizer, olha, nós precisamos é, nos preocupar com valores né? então a, a religião desse tempo são valores humanos Entendeu? Então não é necessariamente uma religião, porque de repente a pessoa bota uma fachada de uma religião, mas o, mas a prática de vida é completamente desconectada, né? Você sim, bota o um nome de... Quem foi, de Buda sei lá quem for, mas a prática é completamente, é violência, é intolerância, entendeu? Então isso não tem nada a ver, isso, isso não é, isso eu costumo dizer, isso não é não é religare, né? Porque religião quer dizer religarem é reconexão, desligarem né? É desligar total, aham. Uhum desligar e isso gera um sofrimento de pessoas uhum. religiosas sofrendo com culpa, é. com medo com tudo é pecado é não sei o que é um Deus que que pune que não sei o que então é uma distorção completa é. uhum. normalmente quando nas religiões acontece a gente dá sempre o poder para o outro ou para algo a mais né só que se a gente entender é, vós sois deuses, né? Todo mundo tem esse pedacinho e todo mundo tem os, o seu potencial de ser infinito e tá sendo a contribuição aqui, né? Ah, eu, eu já passei por tudo quanto é religião, você pode imaginar, já tipo, pra, procurando algo, né? E quando eu olhei que o, o, o álbum estava fora, estava dentro, aí daí pronto, né? Eu falei, não preciso mais nada. <risos> essa busca, essa busca interior, né? Nós nascemos, eu, eu gravei até um vídeo essa semana falando sobre isso, né? No Gênesis, você fala, você, nós somos feitos a, a em mais semelhança de Deus, né? E você vai encontrar essas passagens bíblicas que dizem, olha, mas Deus está dentro de você, né? E se você estiver conectado a, a, a essa, dentro dessa, dessa conexão, né? Com, com esse divino, né? Você precisa se preocupar com nada, está tudo resolvido, ou seja, as coisas se resolvem, né? Ah, então, é, busca, né? Essa busca. a gente criou uma religiosidade muito desconectada, mete medo nas pessoas, entendeu? Ah. E ela termina sendo uma outra forma de busca pelo poder, de forma desconectada. Ah. Não é a ciência também é, materialista, que é muito preconceituosa, que não é ciência, né? Porque você de repente você você chama de pseudociência tudo que não, que não se adequa, né? <risos> Tudo que não se adequa ao seu modelo. O ano passado eu dei uma entrevista para um jornalista da UOL, né? Eu terminei conseguindo ele convencer. Ele ia fazer uma matéria sobre física quântica, extremamente preconceituosa. De cara, você que sabe do que você está falando. Você é um jornalista perto é. é para vida as pessoas de ambas as partes, entendeu? É. Eu já. Eu terminei, que eu, eu terminei que eu fui tão incisivo com ele que ele se abriu a uma. uma, uma, uma professora da, da USP, que, que morava lá na, em Portugal, que tinha um trabalho assim ligado à espiritualidade, você tem que, você tem que entrevistar as pessoas que estão botando a mão na massa e tem resultado, entendeu? Aí é, você... as conclusões mas você é, entrevistar uma pessoa que tem visão formada, que não conhece nada desse lado, e fica falando só porque é, é, é, tem preconceito, não tem medo, entendeu? Como é que você vai saber? Como é que você vai entregar uma matéria, se você está entregando uma coisa que já está... É, ou seja já está determinado o que onde você quer chegar entendeu isso não é jornalismo sério entendeu então da é. mesma forma, se é sério assim, abre que diz, tá vamos lá quem é que está fazendo vamos, mostra os seus resultados mostra aí né aí eu falei para ele digo cara quantos resultados que eu já tive aí na minha vida entendeu e de pessoas que eu conheço e donas pessoas agora em toda a área tem picareta mas isso tem infelizmente é no, em todas em todas as em qualquer lugar como qualquer lugar né então é desconectado ele de repente vai fazer a coisa mas assim não é não é aquilo é como um médico tem médicos maravilhosos tem médicos né enfim advogados então em todos os lugares ele ele tá, ele é suscetível a isso então se a gente está é. nesse campo evolutivo né de entender que nós estamos plantando as sementes né, que vão reverberar nas nossas próprias experiências né, então a gente vai procurar fazer as coisas é, com ética, com, né, com justiça, com honestidade, com dignidade, é, fazendo bem para as pessoas, porque é a melhor forma de você é, ter bons retornos, é né? Quando a pessoa não compreende isso, ela vai ser corrupta e fazer alguma coisa, mas é né, porque ela está aprendendo, né? Está lá no jardim da infância e aí tem que passar por alguns sabores né? Mas é, isso faz parte da vida, né? E aí a, a grande questão é que você, você termina tirando foco do que é essencial, né? E levando, né, e levando através de uma lente distorcida muitas vezes preconceituosa a, a, a deseducar as pessoas a, a serem mais curiosas, a serem mais investigadoras a, a viverem as suas próprias experiências, né? Porque aí você de repente vai lá e vive a experiência Viva e, e sinta, se abre para viver a experiência Porque aí você pode falar da sua própria experiência O cientista Exato. não é obrigado a ser atendente da universidade, não O cientista pode estar em casa, é... pode estar fazendo... As até eu tá, é, até quando você comentou que é, é, as pessoas falaram né que você precisava de um doutorado você até foi mas você viu que não tinha nada a ver e isso acontece muito com a gente é, para tentar estar é. no padrão né e, e eu sempre falo querendo ou não cada um tem sua própria verdade né até é o princípio do, do observador né minha, minha né minha, eu construo minha realidade através daquilo que eu acredito né? Então, eu acho que bem mais uhum. até do lado, de, em vez de, de respeito né, com, com as outras pessoas, assim. O meu trabalho, as pessoas podem achar que não acreditar, porque é uma, uma coisa tanto quanto nova e tá tudo bem. Só que para mim faz total diferença e vejo a transformação das pessoas refletindo no comportamento na doença dos animais, né? e Porque eu resolvi olhar e abrir, expandir um pouquinho, muito mais do que o.. Do que... Oh, até quem que mandou aqui esses agora Ela foi, foi minha cliente, né? Ela teve uma transformação, uma coisa mais linda do mundo Através dos animais dela Então foi, foi lindo então, E é o respeito, né? Cada um tem sua verdade <risos> Né? Olha quem tá aqui de novo e... e participar, né, bonitão? E E é isso <risos> Não. Você tem um gato e um gato. Dois gatos. Dois gatinhos e um cachorro. <risos> e aí, eu, eu falo que eu, eu fico no meio, no meio de macho, né? É tudo macho. <risos> Toda noite eu durmo com três machos. <risos> Grimpiadinha, né? <risos> Pois é, isso, né? É a gente se olhar e através. Até teve, teve uma coisa que acho que comentaram ali a respeito de, de animais abandonados, é, voltando alguns comentários que eu achei interessante também, né? Que foi, foi do reiki, né? As terapias alternativas para os animais. E, e os animais abandonados ou os animais que estão sofrendo. Quando eu fiz meu, meu segundo mestrado de reiki, eu fiz com o Ricardo Garek, que é um veterinário. Também, ele trabalha desde que da faculdade com, com o reiki e, e os animais e, e a gente foi para uma ONG Fazer reiki nos animais de uma ONG em São Paulo E quando a gente chegou lá, ele falou, ele falou assim ah, Procurem os animais para vocês enviarem reiki onde vocês quiserem E eu, com, como veterinária, falei assim ah, Vou ficar na, na área de internação Porque não, não me choca né, muito os né, animais estando sofrendo ou não só que tinha pessoas que não são veterinários, né? Então, ele só chegou e falou assim... Ele é especialista também em comunicação com, com os animais, é bem legal. Ele só chegou e falou assim... Se alguém sentir dor, pena, por favor, se retira do centro aqui dos animais de recuperação, porque os animais, eles sabem o que eles passam. E através disso e de outras coisas, eu tenho reparado muito... Que as nossas dores internas, principalmente da nossa criança interior ferida, né? Que a gente, quando é criancinha lá, a gente enxerga tudo errado e carrega essas dores até hoje. Esses comportamentos da nossa criança interior mal resolvida, elas vêm à tona nos animais. E por quê? Eu e te, eu tenho reparado por quê? Porque é uma coisa mal resolvida internamente na gente. Os animais trazem esse comportamento para o proprietário ter como transformação, só que até então não tá, não tá no, no consciente, né? ainda tá no inconsciente. Então, uma pessoa tipo, nossa, por que meu cachorro é tão medroso? Ou por que, que meu cachorro vive doente? É, e aí, quando eu venho com, com, essa, com, a, com essa correlação da doença, do comportamento do animal, através da psiquemoção, baseado na psicanálise... Bom, <risos> é muito incrível, assim, e, e, essa, e essa pandemia, todas essas coisas, tá vindo pra gente resgatar muitas coisas pra uma nova era que tá vindo, né, na minha opinião. Então, eu tô vendo agora mais ainda desse, desses resgates através dos animais, a nossa criança ferida da nossa criança para tratar aquilo e para um, pra uma no, pra um novo, novo mundo, né, que tá vindo aí com muito mais consciência e seres humanos crescidos, bem, né, bem tratados no nosso interno. E você é super adepto da constelação familiar, né, e vai terminar em 20 segundos a nossa nossa live. <risos> Enfim, é isso, gente. <risos> um abraço aí.